Olha o cara aí na frente, eu achei que ele tava com uma câmera no capacete, o cara do violão aí na, na, na CG. Aí eu parei do lado dele e perguntei o que era o suporte no lado do capacete. Aí olhei bem de perto e aí me falou que era um, pra ouvir música. Aí é tipo um alto-falantezinho, só que pra o capacete. Ele pegou, em vez de fazer aquele suporte pro carro, sabe? De colocar no vidro, ele colocou no capacete. E aí ele vai ouvindo música. Só que ruim que é externo, né? Então aí o pessoal também ouve lá de fora. Já tem comunicador, não. O pessoal, no caso eu, né? Ninguém escuta o que eu tô ouvindo. Deve ser via Bluetooth. Aí eu achei que era bacana, até me confundir. Ah, vai lá na frente. Então achei que já... será que eu já achei mais um motofilmador? filmador <risos> A ver se eu divulgo o canal pra ele depois. Depois procura lá no.. Depois procura lá no YouTube, Motovlog Belém. Motovlog? É, eu posto meus vídeos lá, inclusive estou gravando agora. É, é do lado aqui ó, aí se eu quiser eu tiro ah, ele a dele. Oi? A fixação dele? É, clipe Ah, tô ligado cara. Isso, aí Entra lá e conta lá que o tio manda o link Foi 90 reais eu comprei ele Eu tô com um amigo de Castelho aqui de dentro também hein? Ah, bacana Tá, tá vendendo também Bacana. dar uma olhada, o é? Motolog? É? Isso, Motovlog Belém Para lá no sinal, vou te dar um cartãozinho Motolog? Eu... Bora lá no sinal, bora lá no sinal dar o cartão aqui pra ele. Aqui ó. Ai, deixa eu ver se consigo tirar aqui. É. Aqui ó, pra não esquecer ó. Tá aí ó. Aí tu me acompanha só comenta que eu te recomendo. eu achei que era uma câmera quando eu vi. É. Aí eu é, esse cara é filme é também. Uhum. Eu filmando, falando falei, não, é só música. <risos> esse, eu não sei conhecer é esse aí, esse aqui, o, o Detran não presta, né? Da, da do da, da lei do fone, né? Aham, uhum. não, esse aqui também não, porque é intercomunicador, né, o pessoal. Aí eu conecto no Bluetooth. Tudo liguei a sistema desse. Ah, bacana. Tá Bora lá. É. Valeu, mestre. Encontra lá. Cara, gente boa, um abraço sim. O brother do... Do fone. <risos> Acabar que a gente vai pro mesmo caminho ainda.